Salve, salve rapaziada! Beleza? são vai, vamos ver aqui. no vídeo de hoje eu vim trazer aí mais um teste aí do American, agora do jogo American Truck Simulator no processador i5-2400, a placa de vídeo é integrada, né Intel HD 2000 Graphics e 6GB Bem, tava rodando aí a 17 FPS, como vocês podem ver ali no cantinho inferior, é superior, não sei, da direita aqui. Tá verdinho, tá 17 FPS Não sei se é jogável isso Eu acho jogável, né? Porque eu jogo nessa faixa de FPS em vários jogos Há muito tempo Então pra mim foi de boa Eu acho que é só isso mesmo vídeo, né? tem muito o que falar Eu fiz o teste também com o SSD mas... E o... E 12 GB, só que eu não gravei, né? E ficou essa média aí também, então não vou trazer outro vídeo aí mas é isso aí mesmo Tipo, com SSD não melhorou nada Só deixou mais, tipo... Deixou mais rápido o loading Mas tipo, não aumentou FPS nem diminuiu Então por isso que eu não vou fazer outro vídeo aí desse jogo aí Então é isso aí, em breve vai sair do American Truck Simulator Ou oh, não vai, vai sair do Euro Truck Simulator 2 E esqueci qual o outro jogo mas é isso aí. Muito obrigado por assistir. E é isso aí. Falou!